Pois é, meu amigo, hoje pela manhã fiz um vídeo falando sobre a minha indignação referente aos motoristas que, quer ou não, puderam sim fazer a paralisação, mas não quiseram devido à nossa classe que é muito desunida. E eu resolvi, agora no período da tarde, acessar para ver como é que está a situação, acessar o aplicativo de passageiro. E, meu amigo, eu fiquei muito revoltado com o que você vai ver a partir de agora. Sabe, eu fico indignado como é que as pessoas ainda conseguem trabalhar com Uber Promo no preço da gasolina que a gente está hoje. Um pouco mais aí de R$ 5 5,60, 5 coabeirando quase os R$6,00. Eu sinceramente não sei como é que eles conseguem. Vou mostrar aqui que o meu aplicativo está offline, não estou rodando hoje, aderi à paralisação e vou abrir aqui o aplicativo de passageiro. Eu já coloquei aqui uma simulação aqui, que a gente vai chamar para ver quantos motoristas vão aceitar no Uber Promo. Vamos lá. Vamos ver quantos motoristas vão aceitar fazer Uber Promo. Ah, vamos lá. Concordar. Impressionante, ó, vamos ver quanto tempo vai demorar para aparecer a corrida, se algum, se algum motorista vai demorar pra aceitar. Ó, agora são 15h28, tá bom? Tem um motorista próximo, olha lá, já aceitou. Já aceitou o motorista... Jefferson, com mais de 5.400 viagens, nota 4.98 e 2 anos, motorista já experiente, né? E mesmo assim tá fazendo Uber Promo. Vamos cancelar aqui e vamos a próxima. Vamos puxar aqui do Açaí atacadista agora pro Auto Shopping de Canduva. Uber Promo, vamos ver quanto tempo vai demorar. Pra alguém aceitar essa corrida. tá rápido, em 15:32 agora, viu? 15:32. Tem um ali perto, ó. vamos ver se ele vai aceitar. Esse aqui tá pensando se vai aceitar ou não. Pelo visto, acho que ele não vai aceitar não. Tá esperando passar a corrida pro próximo lá, um bem pertinho. Vamos ver esse aqui. Quando é mercado é mais difícil, né? Geralmente o mercado o pessoal fica, ó, o Marcelo aceitou, vamos ver. Marcelo 6.323 corridas Nota 4.96 Um ano trabalhando com os aplicativos Aceitou fazer Uber Promo no mercado É, meu amigo, tá difícil Pro próximo Vamos lá Do Shopping Ericanduva para o Terminal Metropolitano de São Paulo Vamos ver como é que vai ser Se vai ter motorista aqui próximo aceitando Lembrando que eu tô solicitando tudo no Uber Promo 15.35 agora Vamos ver se vai aparecer algum Tem um próximo aqui, ó. Olha lá. Motorista Samuel, 3.100 viagens, nota 4,93, dois anos de aplicativo. É, meu amigo, tá difícil. Muitos motoristas trabalhando hoje. Vamos para o próximo. E é muito revoltante, né? A gente tenta, pelo menos, juntar os motoristas para reivindicar melhor segurança, melhores tarifas melhores condições de trabalho porque meu amigo eu saí hoje de manhã para buscar mercadoria da minha loja de, do, que eu tenho uma loja própria física de produtos infantis e etc e meu foi abastecer 5,80 o litro da gasolina só que eu abasteci no álcool o álcool estava 3,99 alguns anos atrás aí eu acho que 2018 2019 eu fiz um vídeo mostrando a estratégia que eu utilizava para fazer esses 250 reais no dia, utilizando apenas 50 reais de combustível. E nessa época, sim, dava para fazer com 50 reais, 250. Hoje eu fui abastecido, o que eu coloquei 50 reais, não subiu três paletinhas de combustível. Eu não sei como as pessoas ainda conseguem fazer Uber Promo com, a, com essa tarifa aí, menos de 1 um real por quilômetro. Meu amigo, <risos> é difícil. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com os aplicativos nos próximos anos. Eu acredito que os que estão entrando hoje vão desistir logo mais. Os que já estão vão desistir também logo mais. A gente pode ver, a gente marcou a paralisação e poucos motoristas aderiram. Ainda tem, vou dizer que 10%, 20% pelo que eu vi nos últimos comentários dos meus vídeos aqui, aderiram à paralisação, mas infelizmente os outros milhares resolveram ganhar um dinheiro Enquanto os amigos aí que estão lutando por melhorias estão descansando aí, resolveram pelo menos mudar a folga, né? Já que porque eu tenho certeza que as pessoas poderiam folgar um dia. Eu tenho certeza que nenhum motorista aqui trabalha todos os dias da semana, um dia tira de folga, porque não pôde trocar esse dia de folga para hoje? Eu acredito que um dia não vai fazer diferença nenhuma no orçamento, né? Ainda mais porque é o dia que você ia tirar folga. Mas tudo bem. Eu espero que esses motoristas que não aderiram à greve aí, eles possam pagar as contas tranquilamente, consigam alcançar os objetivos aí a curto prazo, porque eu tenho certeza que a curto prazo os aplicativos logo vão acabar e não vai ter mais essa fonte de renda para poder levar o sustento para casa. Então aproveita aí enquanto pode, tá bom pessoal? Esse é o vídeo de hoje. E que nem eu disse no último, eu gostaria muito de falar que essa paralisação foi um sucesso, mas infelizmente não foi. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você está em casa, se você aderiu à paralisação ou não, se deixou o aplicativo desligado, o que você fez aí, e se você também já avaliou o aplicativo na loja lá, colocando a nota baixa, para que eles também possam sentir um pouco da nossa indignação naquela loja de aplicativos, beleza? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Eu tô com essa voz aqui, porque eu tô muito indignado mesmo. Mas faz o quê? Espero você num próximo vídeo. Até a próxima.